Deixa mal, faço assim. Pego na percussão, tamborim, samba com pessoal. Como o samba é bom. Vem do pé do dedão, da batida do chão, sobe o corpo da gente, atravessa o pulmão, escorrega no braço e até a palma da mão. Samba é bem gozado, é o noé. Você mexe o pescoço e não cai o boneco. Despentear. Se eu lembro com a alegria Da terra bonita e tão musical de onde eu vim Volta com violão, bandolim Samba do pessoal Como samba é bom Oh, se si é